De bem struck que tem meu paredão, de que é difícil não me dá, de bem struck rodando a luz da lua, de bem struck que elas até o chão, de bem struck que são que tem meu paredão, de bem struck que é difícil não me dá, de bem struck rodando a luz da lua. Quando você tá no quarto que chama a minha atenção toda hora com tensão na Mercedes no colchão na sala ou no caixão De lá também stroke, vidro escuro As nossas peças se encaixam tudo seu fetiche mais profundo Ronto mais fundo, a dor mais fundo Conhece o amor, eu piso fundo no acelerador Deep and stroke, elas descem até o chão Deep and stroke, são tem meu paredão Deep and é difícil não me dá Deep and stroke, rodando a luz da lua Bulli o oh réu, Rafa do me mande o seu beat, eu faço Eu sigo em frente, conduzindo o blow com a minha girl Tudo carro os olhos dela se de bem Que vida escuro, as nossas peças se, se encaixam, encaixam. Faça tudo seu feitiço mais profundo Quanto mais fundo, mais fundo O abismo acelerador De bem stroke, elas descem até o chão De bem stroke, são que tremeu o paredão De bem stroke, é difícil não me dar De bem Stork rodando a luz da luz da luz